Como vai? No vídeo de hoje eu vou fazer um bate-bola com outro vídeo do trompetista Diego Garbim, onde ele fala de motivos melódicos. Né? Ou seja, de construção de frases na improvisação. Um vídeo muito bem feito, muito bem exemplificado que eu recomendo a todos, tá? Inclusive eu vou deixar no final deste vídeo o card para você assistir. Então eu vou me relacionar a algumas coisas que estão lá naquele vídeo. Assim que eu assisti o vídeo do Diego, os dias que se seguiram, eu estudei exatamente aquilo que ele mostra lá. Quero mostrar como eu estudei esses motivos para você. A etapa 1 um, que eu utilizo, é sempre quando eu vejo um motivo melódico que eu acho interessante num livro, num vídeo, como foi esse caso, ou um músico tocando, ou uma transcrição que eu fiz, eu sempre recorto aquela frase que eu gostei melodicamente e estudo ela no meu instrumento sem acompanhamento harmônico, sem nada. Apenas para colocar a digitação no meu dedo. Ela acaba sendo o meu aquecimento técnico também. Então a primeira frase, vocês vão ver aqui, vocês têm a frase que é apresentada da forma com que o Diego mostra no segundo exemplo. Em cima de um acorde maior, ele usa o arpejo tétrade, certo? Só que começando pela sétima e fazendo uma descida em graus conjuntos na parte superior da frase. Então, seria isso aqui. Eu peguei essa frase e estudei em todos os tons para ficar à vontade com a digitação. E assim por diante. Você pode estudar de meio meio tom subindo, de meio meio tom descendo, no ciclo das quartas, da forma que você quiser. Vou fazer aqui um pedacinho no ciclo das quartas. Passada essa primeira etapa, você vai estar com a frase debaixo do dedo e aí sim a gente, eu recomendo que você vá para a segunda etapa que eu acho interessante você analisar as situações que essa frase pode se encaixar harmonicamente. Quando a gente estuda uma frase, o segredo de você conseguir aplicar ela e ela realmente ser útil para você, é você utilizar em vários contextos e não apenas um contexto. E isso está muito bem exemplificado lá no vídeo do Diego. Né, onde ele usa a mesma frase, transpondo para vários tipos de acorde, o mesmo motivo melódico para vários tipos de acorde. Lá, ele usa a música Recorda-me para exemplificar. Você pode usar com a música que você quiser, né? Então, a gente, eu peguei a primeira estrutura que tem lá, que é o, o, uma, essa frase, usando a própria tétrade do acorde, e transportei para dentro da mesma escala acorde, a possibilidade de a gente, começando pela quarta aumentada, ter essa mesma estrutura dentro do próprio acorde então aqui vocês no segundo exemplo vocês podem ver que vocês têm aplicado sobre o sol maior mas o arpejo de ré com sétima maior a diferença disso só pode ser notada quando a gente coloca o acorde então eu vou tocar o primeiro exemplo agora com o acorde tá Esse é da forma original, como aparece lá no vídeo do Diego, tá? Eu vou usar a, a segunda forma ali, que foi uma análise de como a gente pode transpor essa frase dentro do próprio acorde. Já é outra sonoridade. Né, já ficou uma sonoridade mais aérea tal. Mas é a mesma frase. Podem ver que estruturalmente a frase é idêntica. Que é o que o Diego fala lá no, livro, no, no vídeo dele. Agora eu vou tocar uma atrás da outra para vocês verem como, como soa. Interessante, né? Só que aqui a gente está usando dentro do próprio acorde, né, a, a, transpondo a própria ideia dentro do próprio acorde escala. Você pode utilizar a mesma ideia em outros acordes. Abaixo, no exemplo 3, eu aplico sobre o Mi menor, aí a gente já está começando estruturalmente dentro da acorde escala, é, a gente está começando com a nona e aproximando para a terça. Né? Mas veja que dá o mesmo arpejo, ó, um arpejo de sol com sétima maior. Essa frase que eu estou aplicando no 3 é idêntica à frase aplicada no 1. Um. E, na, na verdade, é a ideia que o Diego apresenta lá no vídeo dele. Então, eu só estou usando um outro acorde para exemplificar que é a mesma frase do, do número 1 um aplicado no 3. Lá ele utiliza sobre outro acorde, se eu não me engano, o Si menor e o Ré menor, tá? Eu vou tocar agora com o acompanhamento, a mesma frase com o acompanhamento da escala, da, do acorde menor. Veja que é a mesma frase, mas ela soa diferente, tá? Então, Mi menor... E no exemplo 4, vocês têm a, a mesma aplicação que eu fiz no, no acorde maior com o sétima maior, vocês têm no número 4. Só que essa aplicação também está lá no vídeo do Diego. Né? Também peguei de lá, só uh, o que eu fiz de diferente aqui foi só o exemplo 2, que eu coloquei no acorde maior, começando pela quarta aumentada. Esse exemplo 4 também tem essa aplicação começando pela sexta maior lá no vídeo do Diego. Mi menor, mas vou começar pela sexta maior agora, tá? E a gente fazendo pequenas adaptaçõeszinhas, como é o caso... Lá no vídeo ele mostra uma aplicação da mesma frase no acorde alterado. Então ele usa o mesmo arpejo, a mesma estrutura, mas ele altera a quinta desse arpejo. Colocando uma quinta aumentada para ficar absolutamente encaixado dentro do acorde escala. E aqui eu só, eu, o exemplo que vocês têm está igualzinho ao que está lá, que é em cima do Fá sustenido 7 sustenido 9, que ele aplica lá. É exatamente a frase que vocês estão vendo aí no número 5, tá? Ela só muda a quinta, veja bem que a estrutura fica diferente. Então só tem a quinta que é aumentada nesse caso. E aí eu mostrei, eu, lá não aparece o acorde dominante com sétima com e nona, né? Porque a música não apresenta esse acorde, mas eu coloquei aqui porque é um acorde muito usado, então mostrei que, olha só, eu estou usando a mesma estrutura de frase para fazer no, domi no dominante comum, ou seja, estou começando na sexta, aproximando para a sétima menor, só que eu estou usando a quarta aumentada, vou mostrar a sonoridade que tem no Dó 7 agora para você, tá bom? Hum. Certo, você pode aplicar em qualquer tipo de acorde. Você pode bu bu buscar, teoricamente, como se encaixaria no acorde menor com sétima maior, no acorde meio diminuto, que é muito usado, enfim. Faça essa análise na etapa 2, essa análise de todas as situações que você pode aproveitar a frase. E etapa 3 é colocar tudo isso em prática. É, e aí que entra a questão. Se, se você tem bastante experiência, você pode colocar em prática isso direto numa música, com diferentes tipos de estrutura de acorde. Mas é muito interessante, principalmente se você tem apenas alguns anos da improvisação, você treinar cada acorde separadamente para ouvir e distinguir a sonoridade. Embora a frase seja igual, a, a, o acorde faz com que mude levemente a sonoridade dessa frase. Então você vai pegar, por exemplo, o um acorde maior com sétima maior e fazer um playback de meio e meio tom subindo, meio, meio tom descendo ou no ciclo das quartas, para você treinar em todos os tons, mais no contexto harmônico, essa frase. Assim, quando você se deparar com esse acorde, em uma música, você sabe exatamente como aplicar e sabe o som que tem. Ao longo do tempo, você vai decorando o som, vai colocando no ouvido o som que tem. E você vai fazer isso com todas as qualidades de acorde. Você colocou um acorde maior com o sétima maior, faz um playback, estuda a frase, as duas possibilidades de frase que eu mostrei aí, que o Diego mostrou, na verdade, no, no vídeo dele que eu estou copiando aqui, né? Estou mostrando o mesmo um exemplo, mas é para você aplicar com qualquer frase que você queira. E depois coloca um acorde menor, faz um ciclo e treina, depois com dominante, depois com alterado e assim por diante. Então seria mais ou menos isso. Aqui eu vou fazer copiando só para demonstrar, mas uh, vou pegar a frase número 1 um, em Sol maior, né? Sol com sétima maior. <risos> E assim por diante tá? Eu costumo fazer com playback Coloco ali um playback e, e faço em todos os tons Então fica essas três dicas Primeiro, pegue a frase que você quer estudar Treine todos os tons Em diferentes ciclos no seu instrumento Fase 2 Analise, antes de aplicar é, Na prática, analise Todas as situações possíveis de usar aquela frase Não apenas uma Conhecer um pouquinho de harmonia vai ajudar muito nessa tarefa. 3. etapa três, aplicar, que é a mais importante, né? Se você não aplicar, conhecimento só na teoria não leva você a lugar nenhum. Você precisa aplicar, isso se você quiser realmente improvisar. Então você precisa em algum momento aplicar, ou numa música, ou em formato de exercício para depois passar pro, no contexto real numa música, tá bom? Espero que essas dicas ajudem e contribuam. Na verdade, eu coloquei algumas coisinhas a mais e algumas coisas em outras palavras do que o Diego, muito bem feito lá no vídeo dele, já fez, tá? Vou deixar o card para vocês assistirem o vídeo dele, que é sensacional, e acompanhem lá o canal dele, que é muito bacana. Quero também avisar que eu tô com o meu curso, com as inscrições continuam abertas do curso de improvisação, estamos lá com 30 alunos, está super legal o trabalho também tem os meus livros Harmonia e Improvisação 1 e 2, que estão num um valor promocional super especial. Uh, acabei de terminar a atualização 2020, tá super legal o livro, com playbacks, com áudios clicáveis na versão digital, que todo mundo que compra a versão física ganha, tá? Tem um grupo fechado de estudo, de, de troca de informação, é, é muito completo o material, tá bom? Até mais, até terça-feira que vem. Abração!